Vai! Será que eu vou prender ele aqui? Tu, tu amarra na árvore aí, tá? Vai! Amarra na árvore aí, Vitor! Amarrar! É! Pescador aí, você vai falar alguma coisa pra mim? Não, mas claro, ele não tem nem poder para falar nada. Falar... E tá vendo a coisa aí, cara? Ué? Talvez não vão conseguir resolver. Então, o que tá acontecendo aqui é um trabalho mal feito das fiscalizações e das autoridades. Em permitir que venha fazer isso aqui é, no Rio Sarapuí um trabalho para mostrar. É, a coisa que não é mostrada na, na, nas mídias, né, nacionais, outras mídias internacionais e nacionais, porque a gente está vendo aqui que é, eles estão fazendo aqui uma Olimpíada para mostrar as coisas bonitas do nosso país, mas aquilo é por um momento, esquecendo que atrás disso aí tem uma comunidade sofrendo. Quer uma ajuda, Jitsinei? Não, não, nós já estávamos voltando do trabalho, nem indo, estava voltando e não, dá não dava para voltar. para chegar na nossa, na, no nosso porto. Nós fomos obrigados com a chave, soltar e botar, de exemplo, os 400, 500 metros de distância, para ver se eles poderiam é, tentar fazer uma forma de não atrapalhar o nosso envio dos pescadores. Uhum. Mas, pelo que você está vendo aí... Nada disso foi feito. O Estado está fazendo o que então, ali? Já era para nem patar ali. Entendeu? Deixa esse serviço aqui que os próprios pescadores fazem. Isso assim a gente faz até voluntariamente. Né? Gente... Para limpar o lixo, para limpar a... as plantas que... Que... que já vem mesmo do, do produto orgânico, que se alimenta com isso aí, a gente tira, a gente limpa. A gente faz que o nosso barquinho não vai descer nem sujeira para baixo. Agora, a gente faz voluntário. Agora, se o Minério está recebendo para fazer isso, aí que faça. Porque não está fazendo. Então está sendo um dinheiro jogado fora. Obrigado.